Olá amigos e amigas, hoje eu vou demonstrar como entrar no site da Ação Cultural que eu estou promovendo. Você digita https barra arte na rede ml e dá enter. Vai abrir o site, arte na rede, autor Fernando Lima Monteiro. Aqui é a máscara de tela do site. Estou concorrendo ao festival virtual Embalando Arte na Rede pela Prefeitura Municipal de Belém, EFUMBEL. Vídeo de apresentação. Está aqui o vídeo de dois minutos. Aqui encontra-se também fotos da oficina presencial que eu fiz no MAB, Museu de Arte de Belém. A segunda oficina... Que eu fiz numa ação cultural no espaço esportivo maestra Altino Pimenta na DOCA numa campanha de vacinação infantil. Descendo mais um pouco, você encontra aqui Aprenda a montar o mini livro azul desta ação cultural. Aqui eu demonstro como montar o mini livro a partir do PDF que eu vou mostrar logo adiante. Aqui você pode ver o guia, se desejar, clicando no link. Vai levar ao meu on -drive, onde você poderá imprimir o arquivo. Frente verso, se você tiver impressora duplex, ou de um para um. Aí você imprime e depois vira a folha manualmente e coloca de dois para dois. Aí imprime no verso da folha. Mas como eu tenho a impressora duplex que imprime frente e verso, eu posso imprimir em frente e verso automaticamente. Vou cancelar aqui. Agora a gente vai voltar ao site. O vídeo demonstrativo que é esse que eu estou apresentando, que eu vou colocar aqui ainda, e o vídeo demonstrativo para imprimir o mini livro que já está no site disponível. Tem o vídeo demonstrativo para montar o mini livro, também é outro site, outro vídeo que eu apresento para vocês. E aqui finalmente como imprimir o mini livro a A5. Então você imprime o mini livro A5 através desse link, é o oitavo link. Você clica aqui, vai abrir o OneDrive com o arquivo em PDF para você imprimir. E aqui está, arte na rede, autor Fernando Lima Monteiro, frente e verso. Você vai e clica em imprimir, que está do lado esquerdo, e terá acesso ao mini livro para imprimir frente e verso e depois montá-lo, como está no guia para você seguir ou na foto do site. Como eu já imprimi, não vou querer imprimir, vou retornar ao site. E aqui tem uma reportagem na Fundação Nazaré, que aparece o mini -livro, que você poderá ver também. Eu indico também 49 livros da minha produção, como autor. Você pode clicar nesse link. Se não tiver o material para oficina, você pode adquirir pela, pelos correios, através desse link aqui, comprando adquirindo, e aqui as redes sociais para você seguir as ações do Minilivro, Facebook, Instagram do Minilivro, no Youtube eu chamo de Aulas de Minilivro, no Twitter Minilivro, e aqui para todas as redes sociais disponíveis no momento para o Minilivro. E desejando a você um muito obrigado e viva a cultura com a arte na rede, hoje e sempre.